Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, conforme eu prometi alguns vídeos, vou falar sobre inversão de acordes, beleza? Vamos dar uma olhada um pouco aí nisso. É, já é uma aula que tem dentro do curso, mas eu decidi aqui gravar um conteúdo específico para o YouTube para ajudar você que ainda não é aluno, não se tornou aluno do curso. Ok? Vamos lá, então? Bom, o que a gente precisa entender sobre inversões de acordes, Tá? A gente vai pegar aqui, ó, só com a mão direita, Dó maior, beleza? Então, isso aqui é um Dó maior na posição fundamental. Por que que é fundamental? Porque ele parte da tônica, ok? Então, ó, o acorde, né? Você que estudou um pouquinho sabe que o acorde é formado por tônica, terça e quinta, certo? Então, quando o acorde começa pela tônica, ele está na sua posição fundamental, beleza? E aí antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, né? E eu vou pedir para você também colocar aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Quero te conhecer melhor, tá? Vamos lá, então. Então essa é a posição fundamental, ok? Se eu pegar o acorde de dó, tirar o dó daqui e jogar para cá, tá? A gente vai ter esse acorde aqui, que é o Dó com baixo em Mi. O que, que é o Dó com baixo em Mi? É o Dó na primeira inversão, tá? Então é quando você pega as mesmas notas do acorde, você tira a tônica e joga para ponta aqui, ó. Dó com Mi. Beleza? Fica aqui. Se eu pegar agora e tirar o Mi daqui e jogar aqui, a gente vai ter Dó com Sol. tá então a gente tem dó dó com mi dó com sol ok até aqui só que muitas pessoas se confundem porque até aqui parece fácil as pessoas se confundem muito se o acorde invertido é só quando ele é tocado nessa forma tá? Então, você está tocando uma música. Você vê Dó com baixo em Mi. E agora, o que, que eu faço? Normalmente, tá? Eu falo para as pessoas tocarem um acorde assim. Tá? Então, você vai ver minha mão esquerda que Eu tiro a nota do meio, tá? Para não embolar. Porque, se caso eu vier para a região grave, não embola o som, tá? Então, Dó com Mi, ok? Eu peguei a mesma coisa que está aqui na minha mão direita. Joguei para a esquerda e tirei a nota do meio, tá? esse resultado, ok? Dó com Sol aqui, tá? Então Dó Dó com Mi Dó com Sol, ok? Isso aqui é o comecinho do entendimento sobre inversão de acordes. Mas existe só esta forma de se fazer acordes invertidos? Não, tá? Por quê? Porque você pode pegar, eu vou tocar aqui, vamos ver se vai aparecer, tá lá. O próprio programa aqui, que é automático, já entendeu que eu tocando um dó com um mi. O que que eu fiz? Quando você tá olhando ali a cifra, tá ali a letra C barra letra E, né? Dó barra mi, tá? O prim... A primeira letra, a primeira cifra que aparece antes da barra é a mão direita, é o acorde, tá? Então isso aqui vai é um pouco de leitura de cifra. Quando você vê qualquer acorde com baixo diferente, tal, tá? Você vai sempre interpretar assim: o primeiro acorde, a primeira cifra antes da barra é a mão direita, é o acorde da mão direita, tá? A cifra depois da barra é só o baixo. Você pode fazer aqui, tá? Você pode fazer só uma nota, ó. Vai ver que vai dar. Ó. Eu dou mi, tá vendo? Beleza? Se eu fizer aqui, também vai dar aula. Então, é literalmente esse entendimento, que você apenas, tá? Pra facilitar a tua vida, inclusive, você não precisa inverter o acorde todo. Você pode seguir exatamente a escrita do acorde, tá? Dó com baixo em Mi. Pegou? Tá? Vamos pegar aqui, ó. Sol com baixo em Si. Vamos pegar um mais difícil. Lá com baixo em Dó sustenido. Ok? Então nós temos a inversão literal do acorde. tá? Ó. Sol. Sol com baixo em Si. Sol com baixo em Ré. E nós também temos apenas aquela inversão simplificada. Né, que a gente lê nas cifras. Ó. Sol. Sol com baixo em Si com baixo em Ré tá bom? então aqui eu vou tentar ser bem claro aqui pra não ficar dúvida ok? então você tem essas duas formas William, qual é mais importante eu saber fazer? todas, todas tá? porque principalmente quem é aluno do curso vai estudar encadeamento de acordes encadeamento é quando eu você vê que a gente acaba não movimentando muito a mão tá? que são encadeamentos, tá? E aí quando você vai trabalhar encadeamento, você tem que dominar todas as inversões, sejam elas inversões literais, né? Como essas inversões só de leitura, né? Que eu estou falando aqui, tá vendo? Beleza? Então você precisa estudar e dominar isso, tá? Que é inclusive é um assunto que eu trato no curso, converso muito com o pessoal, entendeu? Quem é aluno do curso que tiver assistido esse vídeo, vai poder confirmar que eu estou sempre batendo em cima dessa tecla que é necessário entender plenamente esse assunto. Por quê? Vamos lá. A gente tem aqui duas formas de fazer acordes. Na verdade, temos mais, né? Mas duas formas principais, tá? Os acordes na posição fechada. Beleza? O que é a posição fechada, William? É, quando eu começo a minha mão direita pela tônica, ó, Dó, Mi, Sol, e aí o meu baixo da mão esquerda tem que seguir a mesma ideia, tá? Então eu faço Dó, Sol, tá? ok? Posição fechada. E a posição aberta é o famoso oitavado que vocês falam, né? Tá? É aqui. Então eu pego aqui oitavo, tá? Pode ser aqui, posso pôr aqui, se quiser, ou não, tá? Oitavo. E agora vem a sacada. Aí você vai falar, então você vai fazer um Dó com Mi na mão direita? Não. Eu vou partir o meu acorde da terça. Que por incrível que pareça, né? Se eu tirar a mão esquerda, que é um Dó com Mi, tá? Só que você não chama essa mão direita de Dó com Mi, entendeu? É só uma abertura, tá? Ó, poderia ser aqui, poderia ser aqui, ó. Entendeu? Porque inversão tem que ter o baixo invertido, tá vendo? Ó? Eu mudei aqui ó, a minha mão direita, ó, você viu? Eu, podia, eu fiz o primeiro Dó com Mi aqui, né? Ó, dó com Mi, né? Se eu inverter aqui e manter o Mi aqui, continua sendo Dó com Mi, beleza? Ó, também, olha na, olha na tela. Se eu fizer aqui, é Dó com Sol, beleza? se eu tocar o sol aqui permanece o dó com o sol. Se eu pegar agora a mão esquerda e jogar no mi, ó, ó o que que aconteceu? virou o dó com o mi, sabe por quê? Porque isso, isso e isso continua sendo o dó maior, tá? O que que vai mudar? Minha mão esquerda. Então inversão, guardem isso, tá? Tem que ter o baixo, a mão esquerda tem que estar, tá? no baixo da inversão, tá? Então isso não é inversão, isso é abertura, tá? Ou como alguns dizem, voicing, né? Tanto faz, tá? São vozes, ó. tá vendo? Tudo é dó, tá vendo? Ó, dó, dó, dó, beleza? Pode ver na tela aí, beleza? Para se tornar uma inversão, um dó com mi, por exemplo, obrigatoriamente eu tenho que usar o Mi na mão esquerda, tá? Então ó, toca o Mi, beleza? toca o Mi, toca o Mi, tá bom? Então assim, deixar isso bem claro para vocês, tá? Porque vocês precisam começar a olhar o acorde como um todo, não mãos separadas, entendeu? Eu já vi um erro é, berrante, tá? Aqui na internet, e até aqui no canal mesmo, eu já coloquei imagem para testar vocês e muita gente errou. Eu fiz isso. Presta atenção. E fiz isso, ó. E perguntei, qual era o nome do acorde? Sabe o que falaram? Ré com baixo em Si. Não tem Ré com baixo em Si, gente. Isso aqui é um Si menor com sétima. Porque quê? Olha, olha a construção do acorde, ó. Eu vou só mudar a minha mão pra vocês verem o que que acontece, ó. Agora não tem mais Ré com baixo em Si aqui. É um Si menor, ó. Tá vendo, ó? Tá. Então, qual que é o meu conselho pra você, estudante de teclado? Olhe o acorde como um todo, tá? Então, você vai pegar e vai olhar tônica. Beleza, ó. Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Olha, tônica e tônica. Então é Si, beleza? Ré do Si ele é o quê? Terça menor. Fá sustenido do Si é o quê? Quinta, tá? Lá do Si é sétima. Então, Si menor com sétima. Tá bom? Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra elucidar pra vocês... Porque eu vejo muito esses erros na internet E às vezes eu comento e tem gente que ainda diz que eu tô errado Não sei o que eu tô falando, entendeu? Que eu tô falando abobrinha, não sei o que Principalmente no Facebook, né? Então assim, é complicado, gente E aí eu tô vindo aqui trazer esse vídeo para vocês para poder ajudar Então quando você estiver tocando um louvor, qualquer que seja Mesmo que o acorde que apareça não seja um acorde invertido Por quê? O acorde invertido é quando tem notas do acorde, tá? Vocês estão vendo aí, ó: Dó, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol, beleza? William, e quando não tem nota do acorde? Acontece, né? Acontece aqui também, né? Então aqui normalmente a gente vai ver escrito lá, né? Dó com baixo em Ré, tá? Que o programa aqui ele não vai conseguir ler, não. Deixa eu ver. Se eu toco de algum jeito que ele consiga ler. Não, não vai ler. tá? Mas aqui, ó. Você vai interpretar assim, ó. Dó barra baixo em Ré. Pode ser aqui, tá? Eu costumo fazer assim. Mas pode ser assim. Vou dar um outro exemplo. Sol com baixo em Fá. O que, que você vai fazer? com o baixo em Fá, beleza, tá? deixa eu ver que acorde mais, tem o, o Mi, Mi com baixo em Si, por exemplo, aqui já é inversão, tá vendo, então, começa a fazer esse exercício, tá? começa a pegar, e tenta identificar esses acordes e tenta tocar eles. Também quando você vê um acorde, tenta descobrir que acorde que é, entendeu? Mas não vai falar mi, é, sol com mi, né? Gente do céu, né? Sol com mi, mi menor com sétima, né? <risos> ó, tá vendo? Ó? Tudo é uma questão de perspectiva. Eu falei sol com mi, você enxergou sol com mi, beleza? Agora eu tirei minha mão esquerda e fiz mi menor com sétima aqui, é o mesmo acorde, ó. Tá vendo? Tudo é uma questão de como você enxerga as coisas, tá? Beleza? Então não é sol com mi, porque não, sol não tem mi, né? Então é menor com sétima, tá? Até o próprio dó com o ré, dó com baixo em ré aqui, né? Na verdade é um ré sus, né? Entendeu? Mas a gente costuma escrever, né? É, dó com baixo em ré, fá com baixo em sol, para né? Pra designar acordes. SUS né SUS de suspenso tá isso aí vai ficar para um outro para um outro dia tá bom <risos> bom é, eu acho que é isso tá não tem muito que ficar enrolando aqui falando tá é, não esqueça aí que o link do curso tá na descrição tá bom e deixa aí nos comentários é o que você achou dessa aula aí e também sugestão de outros assuntos aí para gente estar tá gravando beleza fora os tutoriais de música aí, que eu tô com a lista aí de mais de 50 para fazer agora graças aí às é, sugestões de vocês, tá bom? Um abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus e vejo vocês lá no curso, tá? Para ser meus alunos e receber suporte diretamente comigo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.